Então, bora para carambolas cal... Carambolas calorentas. Tá certo? Acho que tá certo. Bora lá, bora lá, bora lá. Último episódio nessa sériezinha de case. And the Wild Masks. Última, último episódio, não. Última live. Esse não vai ser o último episódio pro YouTube. Nossa, mano, ultimamente eu tava jogando o. O. Que é o... Caraca, mano, eu tô esquecendo o nome das coisas O Ori and the Wild We Não, Ori and the aí, deixa eu me adaptar com o jogo, porque eu tava jogando o Ori and the Blind Forest E tipo, é tudo Diferente lá, tá ligado Tudo mudado Tô tem que me adaptar aqui de novo e daí provavelmente quando eu for jogar lá eu vou ter que me adaptar lá de novo. Ah, irmão. Tá guys, bora lá, bora lá, bora lá. Eu, essa live aqui tem que. Não pode ser muito longa não, porque eu tenho compromisso depois. Filho da Da... Opa barra de águia Iguiazinha suave Epa Barão de Calma, irmão Sem stress, sem stress o cara não ter perdido nada importante lá pra trás. Filho, ah, que susto. Quase, irmão, quase. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Meu pai amado, meu pai amado. Ui, ai, duas vidas. Ah, legal. Achei que fosse fase bônus, bacana. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, Checkpoints. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Aí, ó. Meu irmão, que isso? Não tem fase bônus nesse último mundo? Não tô entendendo, né? Au, travou. Bom que eu tinha duas vidas aí. Hein? お É, vida. É só vida e moeda aqui, não tem nenhuma fase essa. Isso, mano. Vida, moeda e letra. Filho da mãe fez perder a vida essa. Ai, ah, eu sinto que pra cá tem coisa, irmão, irmão. Falhei. Opa, aqui tem fazinha S, cara. Bora que bora. Fazer bônus, quer dizer. Colete todos os cristais. Eu quero ver... Ai, meu Deus do céu. O jogo tá gravando um monte. Eu não sei o que, que, que tá acontecendo. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero ver que fase extra que é essa Se é tipo a 1 ou a 2 Se for a 2 eu vou ter que fazer a fase depois Que condições de voltar agora são 0 Bora Passinha ah, Easy peasy Cara, eu tô sentindo que eu esqueci de pegar uma das letras. Filho da puta. Aqui já é o fim. É isso. Aí, todas as letras eu peguei. Faltou uma fase bônus e peguei todos os cristais. Bora voltar pra pegar essa fase bônus. Não continua subindo, né? Não, vai subir. E ahá. Primeira fazinha bônus. derrote 20 inimigos. Ai, caralho. Que da puta. Cara, eu espero que tenha tipo uns 40 inimigos aqui. Que se pai, eu já perdi metade deles. Vai de novo, hum. ah, velho, mas que saco hein? tenho bastante tenho bastante bora segunda fazinha bônus completa mais uma fasezinha completa com sucesso bora que bora para a próxima fase vamos que vamos para tornado apressado complicado viu é o que que eu falei Ai, ai, ai, ai, ai. Fui travado. Desculpa aí. Desculpa aí, galera do YouTube, que tava querendo me ver e eu tô olhando pra câmera errada. E desculpa aí, galera do... Da live, principalmente, que eu tô olhando pra câmera do YouTube. Ui, ui, ui, filha da... Eu morri. Quase, mas eu... Cara, eu sinto que eu vi uma fase bônus por lá. Aqui tem uma. Meu Deus do céu, furacão até aqui. Pelo amor de Deus, me erra. De primeira. Bora. Bora! Checkpoint... <risos> Morri do lado do checkpoint... E é sobre isso... Filho da... Aqui a gente só vai reto... Pula aqui... Pega a vida... E bora que bora. Tiro da. Tá bom, né? Por mim, tudo bem. Nossa, velho, vou. Se eu não morrer, vai ser muita sorte. merda avancei mais avancei mais tá tá bom tá bom perdi o e perdi o e mas não tem problema do jeito que eu tô pior não fico hum, segunda fazinha bônus colete todos os cristais a primeira a gente já fez né Ah, velho. Uh. Aí, bora. Mais uma fazinha bônus completa. Agora, o que a gente tem que fazer? É só refazer a fase... Pra pegar o Ei. Mas tirando isso, fasezinha completa, praticamente, com sucesso. Bora refazer a fase e pegar o Ei. <risos> Pronto, caramba, bora! Fasezinha completa com su sucesso, meu Deus. Bora pra próxima.